Comunidade Quilombola São Pedro. Por volta de 1755 a 1880 chegaram os escravos no Maranhão, trazidos por portugueses que começaram a explorar as terras. Expandiram-se para a região da Baixada, nos vales dos rios Tapecuru, Mearim e Pindaré. Os espaços dessas regiões foram usadas de formas arefeitas, e logo surgiram os quilombos, hoje denominado Comunidades Quilombolas. E no município de São José Gonzaga, do Maranhão, a 7 quilômetros da BR-316, está localizada a Comunidade Quilombola São Pedro. Até a década de 80, existiam mais de 90 famílias. Por motivos de ameaças de latifúndios, emigraram para outras regiões, restando 30 famílias. As relíquias deixadas pelos escravos foi a corrente de aço que os fortaleceram, tiveram apoio do sindicato e juntos buscaram recursos para facilitar a vida local e garantir a permanência da geração futura. Não foi fácil, durou mais de 25 anos, até que no ano de 2014 conseguiram iluminação pública e uma escola. Dos conquistas, mas no ano seguinte faltou professor durante um semestre deixando os pais de 14 alunos revoltados e matricular os filhos em comunidades mais distantes. Resta agora, eu como professor atuante, dialogar com estes pais e mostrar a importância dos seus filhos na escola da comunidade. Buscar meios que facilitem o diálogo entre a administração pública, a comunidade e o sindicato dos trabalhadores rurais.